Pois que eu vi os seus olhinhos Coração deu uns pulinhos Foi se apaixonar Te vi lá na praça do Ferreira E a saudade uma matadeira No meu peito foi morar E agora o coração está chorando A saudade machucando Feito espinho de joar Te procurei por toda a fortaleza E não vi sua beleza Pela rua caminhar Ai, ai, que dor Eu fui consultar o seu doutor Ele disse que meu mal é de amor Ai, ai, que dor Ai, ai, que dor Eu fui consultar o seu doutor Ele disse que meu mal é de amor Depois que eu vi os seus olhinhos Coração deu uns pulinhos Praça do Ferreira e a saudade matadeira No meu peito foi morar É agora o coração está chorando A saudade machucando veio espinho de João. Te procurei por toda a fortaleza E não vi sua beleza pela rua caminhar Ai, ai que dor eu fui procurar o seu doutor E ele disse que meu ama é de amor Mal de Amor, música de Horácio Moreira de Moura, CPF 150 409 681 91